A terra vai um dia contemplar Aquele que um dia virá Com autoridades lugar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 Senhor, E assim que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém. Amém Irmãos e irmãs Hoje a palavra na primeira leitura Apresenta Jesus em seu trono de glória A sua realeza Jesus é rei Mas antes de ser glorificado pelo Pai, Jesus exerce a sua realeza na cruz, é ali que ele mostra verdadeiramente que ele é rei, ele veio do Pai, passa pela cruz, dando a vida por tantos servos, fazendo-se servo, e por tantos pecadores também, ele se consome e volta para o Pai, Onde Ele está na glória à sua direita Mas esse Jesus que hoje aparece em todo o seu esplendor Através desta primeira leitura Vai aparecer no Evangelho Dentro da sua humanidade chorando Jesus chora por duas vezes Pelo menos que o Evangelho nos apresenta A primeira delas é quando Lázaro o seu amigo falece. Jesus chora. Mas não chora porque aquele é o ponto final. E sim porque ama a Lázaro. É justamente o amor que faz com que Jesus derrame as lágrimas. E Jesus depois vai fazer com que Lázaro volte a viver. Justamente para que todos possam ver que a ressurreição... Definitiva acontecerá, mas Jesus não esconde naquele momento o quanto amava a Lázaro Da mesma forma que as nossas lágrimas também demonstram a nossa saudade Mas essas lágrimas têm que regar a nossa esperança Esperança em Jesus morto e ressuscitado, que vivo está e a segunda vez que Jesus chora é justamente esta a qual o Evangelho nos fala. Ele passa por Jerusalém, que era a capital. Era a cidade da fé, a cidade conhecida como cidade da paz. A cidade que era o lugar oficial da religião judaica, da qual Jesus fazia parte. E lá se encontrava o templo, que era um símbolo da fé daquele povo. Jesus chora, chora porque lamenta daquele povo não reconhecer a sua presença. Jerusalém já anunciava por meio de muitos homens a chegada do Messias, daquele que viria para instaurar um reino de paz. E esse povo é incapaz de perceber a presença de Jesus, quando ele encarnado está ali. Há muitos interesses, há muitas razões que fazem com que muitas pessoas, sobretudo as autoridades religiosas e políticas da época, rejeitem a Jesus. Em consequência, também muitas pessoas daquele povo da cidade grande, Jesus hoje fala não em tom de ameaça Quando ele diz que não ficará pedra sobre pedra Se referindo ao templo Jesus na verdade lamenta tudo aquilo que aconteceria E hoje quem retoma as palavras de Jesus É o evangelista Lucas E ele vai escrever esse evangelho Nos anos 80 depois de Cristo Então praticamente 50 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou e ele vai falar, Lucas, dando voz a Jesus, vai falar através dos seus escritos, não é? Que o Senhor chora, justamente porque aquelas pessoas são incapazes de ver que Deus está visitando a cada uma delas. Eram pessoas que diziam que tinham fé. A fé verdadeira é pura, mas existem também... Muitas maneiras de viver uma fé, entre aspas, não é que são distorcidas. Isso também acontece nos nossos dias. Quando nós nos dirigimos a Deus, mas não colocamos Jesus como centro. Ou quando nós falamos acreditar em Deus, mas não estamos enraizados em Cristo. Vocês percebem que tem muitas pessoas hoje que até mesmo falam de Deus, não é? E até, às vezes, apresentadores de televisão Dizem assim, fica com Deus. E Deus Enfim, citam Deus, né? Mas que Deus é esse do qual estão falando? Que Deus é esse que está na boca de tantas pessoas? Não é possível ter uma relação verdadeira com Deus Sem ter uma relação com Jesus, filho de Deus Que também é Deus Porque Jesus é o único caminho que nos leva para o Pai Portanto, nós temos que, hoje, abrir os nossos olhos espirituais e ver se a nossa relação com Deus, aquela que nós dizemos ter com Ele, realmente está muito próxima de Jesus. O que Jesus diz, realmente me toca? O que Jesus fez, acompanha também o meu testemunho de vida? Tantos questionamentos que a fé hoje nos faz, a fé verdadeira, aquela que está firmada em Jesus, e no entanto, Jesus continua a ser rejeitado, mas Jesus é aquele que sempre derrama lágrimas de amor pelos seus, porque todos foram dados a Jesus pelo Pai, e é por isso que Jesus vem para resgatar a todos. Amados irmãos, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos faz ver que é preciso reparar, não é? procurar é, através das orações, dos gestos, é? colocar-se como pessoas que querem fazer algo em desagravo pelos sofrimentos de Jesus. Então como uma maneira de reparar as ofensas contra Jesus. Tudo isso é muito bonito dentro dessa espiritualidade que reconhece Jesus como centro. Mas além das nossas orações e de outras práticas, nós devemos realmente pensar, e as nossas atitudes, será que são aquelas que são agradáveis a Jesus, como o um incenso que sobe ao céu? Jesus é o único caminho, por isso nós queremos nos centrar nele. Quando vamos a Jesus, na verdade é porque antes o Espírito Santo já nos mostrou que é Ele o Senhor. E quando nos aproximamos de Jesus, estamos no Pai. Quando estamos em Jesus, também vivemos com Jesus como comunidade. Santa Isabel da Hungria reconheceu isso. Ela que fazia parte da realeza, filha de rei, não chegou a ser rainha. Ela era sim, rainha entre aspas, em potencial porque sendo filha de rei, haveria a possibilidade sim dela ser herdeira, ainda que ela tivesse outros irmãos. Ela, reconhecendo a realeza maior de Jesus, é aquela que depois de se casar, ela vai rejeitar, não a Jesus, mas a todos os seus privilégios, como fazendo parte da majestade, da realeza. Então ela entrega tudo para servir as pessoas, porque ela vê em Jesus aquele que é o servo por amor E por isso que se coloca também a serviço Tantas pessoas no mundo de diferentes carismas Diferentes posições sociais Podem servir a Jesus E os santos nos mostram isso Desde aqueles que nasceram numa condição muito humilde Quanto aqueles que nasceram realmente em berço de ouro Mas todos eles se dobraram diante do rei, diante do seu trono, que é a sua cruz, porque apenas Jesus nos conduz ao coração do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé nesse momento?